E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita e eu tô gravando esse vídeo para esclarecer aí, né, algumas dúvidas que muitas pessoas me mandaram sobre o treinamento home office lucrativo. Esses tempos atrás eu postei que eu fiz esse treinamento e como ele tá ficando super famoso aí na internet, tem muita gente buscando mais sobre ele, né, querendo saber mais. E se você chegou nesse vídeo buscando mais informações, muito provavelmente esse é o vídeo mais completo sobre esse treinamento que você vai encontrar Tá? porque eu realmente quero te passar tudo aqui, todos os detalhes, tudo que você precisa saber, que a maioria não passa, né? inclusive o lado negativo, porque nem tudo são flores, igual essa galera fica falando por aí. Então é realmente muito importante que você preste bastante atenção e que você assista esse vídeo até o final para você não se arrepender aí né não se frustrar depois, porque talvez esse treinamento não sirva para você. Beleza? E antes que eu me esqueça, né, sempre me perguntam onde que ele pode ser adquirido, então eu vou estar tá deixando o site oficial aqui na descrição do vídeo, tá? Lá tem todas as informações sobre ele, muito mais detalhadas, informações importantes. Então no final do vídeo vocês conferem lá. Bom, primeiramente, né, pra quem não conhece aí muito bem, o Home Office Lucrativo é um treinamento online que te ensina como trabalhar em casa, prestando serviços aí online para grandes empresas tipo é o Google Netflix Facebook e várias outras empresas bem grandes bem famosas e são serviços bem simples assim de fazer como é, ditação, avaliação de sites e mídias é avaliação de anúncios então não é necessário você ter experiência nem informação e nem ter um super currículo aí para conseguir esses serviços Qualquer pessoa consegue, basta você ter acesso à internet e força de vontade, né? E o home office lucrativo, ele é extremamente completo, tá? Ele é super detalhado, assim, te dá todo um passo a passo do absoluto zero de como se cadastrar nas plataformas, é, como encontrar esses trabalhos, né? E além desses trabalhos, você também pode fazer micro-tarefas que você acaba, assim, em minutos e já parte pra próxima. E assim, você vai fazendo e vai ganhando, e o melhor é que você recebe em dólar e euro via PayPal. E tanto o dólar quanto o euro estão altíssimos, né? Pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui. Então sempre vale muito mais a pena do que o real. Então compensa bastante. E serve tanto pra você que trabalha e tá buscando aí uma renda extra, né? Uma outra alternativa, quanto pra você que tá desempregado. Quando eu conheci o home office lucrativo, eu tava desempregada, né? No meio da pandemia, assim... Desesperada, sem saber o que fazer e eu comecei na intenção de fazer um dinheirinho Enquanto eu não tava conseguindo um emprego fixo E atualmente se tornou a minha principal fonte de renda E assim, foi uma virada de chave muito grande pra mim Hoje em dia eu tô conseguindo fazer em torno de 3 mil reais por mês Às vezes um pouco mais, né? Depende muito do mês e da quantidade de trabalho que eu pego Mas eu já vi pessoas por aí fazendo tipo 4, 5 mil em um único mês então, isso pode variar bastante aí, dependendo da sua disponibilidade. Mas, cara, eu sou muito grata, assim, muito grata mesmo por hoje ter a minha independência financeira e ter total liberdade, né, de trabalhar onde eu bem entender. Inclusive, esses dias atrás, eu tava em outro estado, eu tava lá no Paraná, na casa da minha mãe, bateu a saudade dela e eu fui, assim, em plena terça-feira. Fui pra lá e lá tem internet, então eu não deixei de trabalhar e passei uma semana assim bem, bem tranquila, sabe? Coisa que jamais eu conseguiria fazer sendo CLT, né? Trabalhando registrada. Então é realmente muito, muito, muito maravilhoso. E sempre me perguntam em relação a horários, né? Se dá pra trabalhar à noite, no fim de semana. E dá sim, tá, pessoal? Tem diversos serviços lá e diversas micro-tarefas lá nas plataformas que funcionam 24 horas. Então se você quiser trabalhar aí até de madrugada, vai ter trabalho lá. Então, quem trabalha aí só tem disponibilidade de noite, né? Ou nos fins de semana, não tem problema algum, você consegue sim. E horários e o tempo, assim, que você vai trabalhar, quem define é você. O que é muito maravilhoso, né? Você tem liberdade, assim, de horários e liberdade geográfica, sem ter patrão ali enchendo o teu saco lá no seu pé. Então, se você definir, tipo, ah... É hoje eu vou trabalhar duas horas por dia, é você que decide. A única coisa que você tem que prestar atenção é que alguns serviços, eles te dão um prazo, assim, tipo, por exemplo, é uma semana pra você fazer, aí você faz tudo dentro do prazo e recebe, mas é tudo muito tranquilo, assim, bem simples de fazer, sempre vem tudo muito explicadinho, sabe, o que e até quando que você tem que fazer. No começo eu tinha um certo receio, assim, de pegar trabalho e não conseguir fazer os negócios lá, né, mas eu nunca tive esse problema, é muito tranquilo mesmo. E micro tarefas você faz quantas você quiser ou quantas você conseguir, né? Porque como eu disse, algumas são bem rapidinhas, você conclui assim menos de 10 minutos, sabe? E já parte a próxima. E daí cada uma que você conclui já é uma graninha em dólar e euro que você recebe. Então você vai fazendo, vai juntando e no final dá uma quantia bem legal. E boa parte do que eu ganho é com microtarefas, tá? Então eu super recomendo. Tem gente que vive só de microtarefas aí pra vocês terem noção. É realmente muito bom. E sobre os pagamentos, né, que muita gente me pergunta se é confiável, se você realmente recebe, como que você recebe... Sim, pessoal, é confiável, você realmente recebe, tá? Até porque você vai estar tá, é, prestando serviços para empresas grandes aí, muito conhecidas no mercado. Então, sim, é confiável, você realmente recebe, tá? E você recebe via PayPal os pagamentos em dólar e em euro. Você conclui lá as tarefas, né? Conclui os serviços e você recebe lá na sua conta do PayPal. Lá no treinamento tem até uma aula que ensina como que você faz o cadastro lá no PayPal. É bem simples, mas tem aula lá explicando também. E o lado negativo é que, primeiro, eu vejo uma galera por aí falando desse treinamento como se você fosse começar a trabalhar com isso e você fosse ficar rico assim, sem esforço, sabe? Que o dinheiro vai cair ali na sua conta sem você precisar fazer quase nada. E eu sinto ele informar, mas não é bem assim que funciona, tá? Isso é um trabalho normal, tá, pessoal? Mas a diferença é que você trabalha em casa, né? Onde você bem entender, só basta ter acesso à internet. E você define os seus próprios horários, mas obviamente que os seus ganhos vão ser de acordo com o seu esforço. Então, quanto mais você trabalhar, quanto mais serviços você pegar, quanto mais tarefas você fazer, mais você vai ganhar, isso é, é claro, tá? Então, você tem que estudar, tem que se esforçar sim, que senão não, não vai rolar. E alguns avisos aí, né, bem importantes que eu dou é que primeiro que esse treinamento ele é 100% online, tá? Não tem nada presencial e o acesso dele chega no seu e-mail, então presta bastante atenção aí quando você estiver lá se cadastrando porque se você digitar o seu e-mail errado, você não vai receber o acesso ao treinamento, tá? Então prestem bastante atenção, sempre conferem lá se tá tudo certinho o seu e-mail antes de confirmar, beleza? E segundo, tome bastante cuidado se você vê o home office lucrativo sendo vendido em sites terceiros por aí, tá? Porque ele só é vendido mesmo no site oficial, e inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O site oficial que foi por onde eu adquiri pra ajudar vocês, aí que chegou certinho pra mim. E eu só recomendo vocês adquirirem pelo site oficial, tá? Porque por lá é garantido que você vai receber o acesso ao treinamento completo e as atualizações aí futuras, né? E o acesso também ao grupo no Telegram, que é muito bom, você faz um networking muito bacana. E eu já peguei muita dica boa lá que me ajudaram aí a ganhar ainda mais. Tá? E você só tem acesso a tudo isso adquirindo através do site oficial, beleza? E é isso, pessoal. Espero aí que eu tenha te ajudado, né? Você que tá buscando aí saber mais sobre ele, que eu tenha tirado as suas dúvidas. Qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tá respondendo, tá? E eu espero aí que vocês consigam aí ganhar bastante dinheiro, realizar todos os sonhos de vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui. Beijo, tchau, tchau.